Olá, seja bem-vindo. E hoje vou falar para vocês: elimine ácaros de plantas um modo mais simples de imaginar, gente. Eu vou falar um pouco sobre os ácaros. São aracnídeos herbívoros que se alimentam do solo e da parte subterrânea das plantas. Pode causar grandes danos e ele também pode espalhar vírus na planta. A principal medida do controle é correta: é identificar a praga e depois de monitoramento do nível de população e, por último o controle, isso é um controle natural gente, sem problema nenhum, eu falo soro de leite, é uma função que controla água quando você pulveriza sobre as plantas, provoca o ressecamento e mata o que é uma praga que vai danificar muito as suas plantas, e é, o modo de usar é simples, seria um litro, um litro de leite com 200ml de água, beleza, é isso que eu tinha passado para vocês, meu nome é Rogério de Cibson Lasso, gostou, se inscreva no canal e deixe um